Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Coisas do Ano. Papai, todos os dias que tivemos no ano passado, teremos nesse ano? Ah, uh, claro, Jimmy, o ano é cíclico. Oh, não! Isso é terrível, terrível! Mas por que, filho? Amanhã, ao meio-dia, eu vou cair de bicicleta! Pau, pau, pau,